Olá, ferreiros e ferreiras de plantão! Hoje estamos com... Carol Moraes, aqui no GPSP de Magic. Carol, eu queria fazer umas perguntas para você. Uh, e a primeira delas é... Como começou essa paixão por Magic? The Olha, começou quando eu tinha 9 anos de idade, eu tava jogando no colégio Foi mais ou menos assim, um menino que estudava comigo, ele apareceu com um desses decks de torneio Naquela época antigamente, gente, não tinha é, torneio de pré-lançamento que nem tem hoje não A gente não recebia seis boosters e montava um deck selado Antigamente não, tinha um produto específico, que eram os decks de torneio Era mais ou menos, era tipo um booster, só que gigantão, então vinha três raras, várias incomuns, era bem aleatório E terrenos no meio ele apareceu com um deck desse, completamente aleatório, sabe? É super caótico pra jogar E eu me apaixonei completamente pelas ilustrações dos cards Eu achei os cards lindos, maravilhosos pensei, eu quero jogar isso aí Legal, as ilustrações são realmente, acho que um fator que, que faz você se apaixonar pelo... pelo... Escola, colégio, como acredito que a maioria dos jogadores Legal uh, Carol, você começou no Youtube com o canal Multiverso Magic que aliás eu acompanhei, só que meio tarde demais porque ah, pouco você já tinha fechado, pou pou né? Pouco depois você já, tava, uh, já tinha sido chamado pela Wizards como Community Manager Isso. A pergunta que fica é, o que faz um Community Manager? Ok, essa é a pergunta que não quer calar. Muito bem, <risos> gente, o coordenador de comunidade, ele é uma mistura entre marketing e relações públicas. Então, ao mesmo tempo que eu gerencio as mídias sociais, por exemplo, Facebook, Twitter, por enquanto a gente ainda não tem um Instagram, mas tem planos para fazer um, e inclusive um canal do YouTube da empresa, eu também faço a parte de relações públicas, como por exemplo, frequentar eventos, fazer coberturas, conversar com os jogadores, ter essa coisa, sabe, mais humana, de chegar, me aproximar, conversar, pegar feedback da galera. Outra coisa bem legal que eu faço como coordenadora de comunidade, é o trabalho de marketing mesmo. Então, eu ajudo a gerar hype para as novas coleções, ajudo a sustentar a divulgação de uma nova coleção e, principalmente, me comunicar diretamente com os jogadores. Coisas do tipo, venham para o GP, vai rolar um evento super legal, esse tipo de coisa. É comunicação pública. E como que é trabalhar uma empresa que faz, que fez, que faz os jogos, um dos jogos mais favoritos dos seus? É meio surreal, na verdade. Às vezes eu acordo de manhã e lembro Nossa, eu trabalho na Wizards, cara. É meio incrível, assim é, Eu passei particularmente a minha infância inteira jogando Magic the Gathering A minha adolescência inteira jogando também Dungeons and Dragons Então, assim, é, é muito doido, é extremamente feliz, é super gratificante E às vezes a gente tem que se beliscar pra poder acreditar, porque parece que não é verdade Legal <risos> Bom, agora você tá dentro da Wizards a gente sabe que você, naturalmente, tem algumas informações privilegiadas, você Nossa. sabe de algumas informações. <risos> olha a cara, uh, do que vai Do que, vai, do que vai vir coisa. nas próximas coleções. E a gente sabe que você não pode dizer absolutamente Exatamente. nada a respeito. Mas como é que você se sente a respeito disso? Sabendo que você sabe de coisas antes do resto dos jogadores? A primeira sensação. É a de desespero Porque você quer falar, você vê uma coisa muito louca você fala, Nossa, tu vai ser animal, sensacional! <risos> quer espalhar aí, pra todo você mundo E aí você não né? pode, assim, é muito estranho Mas assim, conforme a empresa foi crescendo A gente foi contratando mais gente pra trabalhar Agora fica mais fácil, né? Eu tenho o Gabriel Que ele também é meu amigo Então toda vez que eu descubro alguma coisa ou a galera avisa Vai rolar isso, eu falo, nossa, vai Gabriel, vai rolar aquilo, cara! Legal. E é totalmente sensacional Mas foi mais fácil do que eu imaginava Não contar isso pra ninguém Sim, manter o sigilo é muito mais tranquilo do que parece E eu também tenho que agradecer a colaboração dos meus amigos, né? Porque eles sabem que eu tenho muita informação privilegiada E eles sabem que eu não posso falar E eles têm todo o um respeito de não insistir, de não perguntar Mas uma perguntinha de vez em quando assim Carol... Hum, não, não, não, meus não amigos rola. são super não. respeitosos Olha, eu tenho que agradecer muito, gente Eles são muito legais Porque realmente ia ficar tipo... Então, ó, galera, ah. valeu porque deve ser complicado segurar umas informações para yeah. né? É, precisa ajuda, né? Uh, cara, a gente viu... Eu tava acompanhando o início do seu trabalho no canal do, do Magic e você foi para um ProTour no exterior também, wow, né? foi. Como que foi essa experiência uh, de estar tá lá cobrindo um ProTour em outro país? Sensacional! Gente, não é, não é sempre que um coordenador de comunidade vai um ProTour. Na verdade... Isso foi a ideia de uma iniciativa que foi para poder gravar o programa Access Magic que está rolando agora Vocês devem estar acompanhando Então a ideia era juntar todos os coordenadores de comunidade no mesmo evento para que a gente pudesse fazer as gravações desse programa Pra Lua Arcana O que aconteceu foi, já que eu tava lá eu pensei, pô, eu tô aqui Sabe, eu, tenho, eu nunca estive num lugar como esse em toda a minha vida Eu estou no Pro Tour Óbvio que quando eu era mais nova eu sonhava ser uma jogadora lá no Pro Tour eu Nunca imaginei que eu fosse lá como uma Wizards Nunca imaginei aquilo, então pensei, ok, eu tô aqui E eu tenho a chance de fazer aquilo que eu sempre quis que alguém fizesse Mas ninguém nunca fez Eu posso fazer uma cobertura do evento Então, meu, a primeira coisa que rolou foi, gente, eu, eu fritava, sabe? Eu via aqueles jogadores profissionais que simplesmente eram a minha inspiração E eu ficava de tipo, nossa, tá lindo, tá lindo, tá Coisa tipo, quando passou o Luiz Scott Vargas no hotel, eu fiquei, nossa, Deus, meu Deus, Deus. Depois eu tive que juntar a força pra poder entrevistá-lo. E, e foi muito doido. Porque numa hora assim, eu. Sabe? Era uma crise de ansiedade terrível. Sabe? O coração disparava, eu respirava fundo. Vai, Carolina, vai, vai. a porta. Vai falar oi pra ele. <risos> Oi, tudo bem? Você gostaria de fazer uma entrevista para a coordenadora de comunidade do Magic the Gather? Aí a galera ficava de boa, eles são super corteses, eles são muito legais Todos eles, né? Principalmente o John Finkel, que é o famoso, o melhor jogador de Magic the Gather de todos os tempos Eu não resisti, até que o Luiz Scott Vargas eu consegui ficar assim, bico, ok? Profissional, ok? Eu tá ali, mas mas ele não resistia, eu titei, eu titei, eu ah. falei, ah, eu posso tirar uma foto Saquei <risos> que... Saquei todo... Tirei foto, foi super legal Outra coisa também que eu achei maravilhoso foi acompanhar toda a rotina dos brasileiros E eu aprendi muito sobre o que é ser um jogador competitivo Muito sobre a realidade que eles vivem lá Coisas do tipo... Eu acho que a coisa mais legal que eu vi Foi quando o argentino, o Luiz, ele passou Na hora que ele passou pro top 8, a comunidade ficou Nossa, meu, sensacional! Tudo bem, ele não é um brasileiro, mas ele é da galera, ele é nosso amigo E ele foi E aí eu vi a galera falando, cara, vamos fazer o seguinte Você dorme, você descansa, a gente vai pegar o seu deck, vai testar o seu deck a madrugada inteira conta todos os decks que a gente sabe que para o top 8 para meu te falar tudo que você tem que fazer para ganhar isso eu achei animal sabe o trabalho em equipe da galera foi uma coisa incrível legal uh, bom já já temos spoilers de Loarana yeah. e spoilers bons Houveram houver algumas uh, algumas mecânicas que a gente já está sabendo que já que a gente já está vendo uh, nos spoilers e uma que causou uma certa polêmica em alguns lugares nossa fusão é. ok é. Então. ok <risos> <risos> tipo Isso, <risos> okay. É exato mas você, pessoalmente, o que você achou uh, das novas mecânicas de Lua Sou suspeita para falar. Né? Eu acho que a parte mais legal das mecânicas utilizadas desde para Lua Arcana quanto para Sombras e Nistrad, foi toda a maneira como ela tá casando perfeitamente bem com o flavor. É lógico que toda Sim, a equipe legal. de R&D, como o Mark Walter, o cara sempre focou muito nessa coisa de tentar fazer o Magic the Gathering realmente verdadeiramente imersivo. Pegar a história, o flavor, a arte, as mecânicas, o gameplay, tudo fazer sentido. Mas no caso de sombras e rinistas, de lua arcana Eu acho que eles caras, conseguiram atingir um novo level Se você ver os spoilers, teve um card De artefato assim fantástico Que ele você conseguiria fazer Sacrificar uma criatura, colocar uma ficha De espírito com as habilidades dela E uma ficha de zumbi Com poder e resistência, mas sem as habilidades Algo do tipo assim O corpo do zumbi mumificado e a alma da pessoa Olha o card sabe O flavor dessa coleção está espetacular Então... Que eu gostei das novas mecânicas Gente, loucura faz todo sentido Delírio faz todo sentido A gente sabe que Amorakul tá no plano Deixando a Vacin louca A Vacin, infelizmente, né? Pobre Vacin Saudades da Vacin Então faz todo minuto sentido silêncio. do mundo Minuto de silêncio é, para Vacin Faz todo sentido do mundo Você ter mecânicas como fundir A presença de Amorakul Está causando essa distorção E, gente Sem polêmicas, mas Todo mundo conhece Big Fury Monster Não é? Todo mundo vocês né? viram que tipo, né leram um artigo do Mark, que saiu semana passada Ele falou que tipo, a mecânica é velha, ele só queria a oportunidade certa de, de aplicar e de fazer sentido Com os double face cards e... Sim, eu achei que essa, essa sacada de ter um card de grandão lá, foi sensacional pra fazer a coisa dar certo Principalmente assim. pra quem gosta do Magic divertido, pra galera que gosta Sim. de jogar com manga Nossa, imagina isso é no sensacional, seu deck, né? é espetacular é... Bom, acho que você já deixou, a próxima pergunta que eu ia fazer era, uh, o que você acha, qual o impacto que essa nova, essa nova mecânica, porque é algo bem, que, que eu acho que causou um pouco de, ah, uh, não sei. um é, é, é, né, O quanto ela vai impactar, talvez de maneira positiva ou negativa, você acha que isso vai ser algo... Eu acho que é simplesmente só positiva Eu acho que quanto mais criativo for o gameplay, melhor Não tem porque o pessoal achar ruim A gente já experimentou é, cards dividido no meio, vocês lembram disso? Sim, sim, A gente experimentou... A gente experimentou... Double Cards, a gente já experimentou os Double Face Cards de várias maneiras Seja com as criaturas que viravam plano Altas Sabe, a própria ideia do Planeswalker já é uma novidade Eu acho que quanto mais novidade, melhor Sim. Eu acho que cada nova coleção, o pessoal tem que jogar o Magic the Gathering de uma maneira inusitada Essa é a parte mais divertida do jogo Sim sabe que você trabalha com magic mas a questão é você ainda joga magic durante os intervalos na Wizards lá você você joga magic você aproveita é você bem realista com vocês, gente se tem uma coisa que eu parei de fazer assim que eu comecei a trabalhar foi de jogar porque a gente não tem mais tempo sabe é tanto trabalho que tudo que eu vou fazer sobre o Magic the Gathering foca em trabalhar então eu tô o tempo inteiro, sabe, tendo ideias, o que, que eu vou postar, o que, que eu vou fazer, o que que, quem que eu posso entrevistar, que vídeo que eu posso produzir, agora eu vou editar Sabe, é, toda hora o um negócio é tão frenético que não sobra muito tempo para eu curtir minha vida como jogadora E como eu tô vendo Magic the Gathering praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias e 6 horas por ano Acaba, no momento em que eu tenho um tempo livre, eu confesso, eu fico com a família Então assim, vou ver minha mãe, vou ver meu pai, minha tia, meus primos a gente dedica um tempo às pessoas que também, Sim. necessitam, sabe, da, nossa atenção, necessitam né? da nossa atenção É óbvio que bate uma saudade, por exemplo, eu tô com os meus decks aqui é. Só que eu também não tive tempo de jogar é. ainda, então eu tô no evento, estou tô trabalhando Fazendo o que um coordenador de comunidade faz Nem no horário de almoço, assim, um Olha, isso Olha, um uma coisa muito legal rápido. que a gente faz Não só na Wizards Brasil, como em todas as Wizards ao redor do mundo Chama-se é, play the game, a gente marca uma sala de reunião e assim, no final do expediente, o pessoal acabou, acabou os seus afazeres, acabaram o que eles precisam e a gente joga um draft com os funcionários. Ah, é não <risos> só, só de vez em quando, gente. Não é sempre no final do expediente, <risos> é quando dá. É isso aí. É, bom, agora vem uma pergunta que eu acho super interessante para fazer para todo jogador de Magic. Se você pudesse ter os poderes de um Walker, qual poder seria? De qual Walker? Eu pensei muito a respeito mas muito. Eu acho que essa foi a coisa mais sensacional que me perguntaram. Olha, eu vou. Primeiro eu vou falar o poder. Depois eu vou elaborar a linha de raciocínio. Controlar o tempo. Okay. Controlar o tempo. Okay. Eu, controlar o tempo. Agora vamos à linha de raciocínio. Azul e preto são as minhas cores favoritas. Eu tenho com a certeza absoluta que eu tenho. Se eu fosse o um Planet Walker, eu teria algo de azul aqui. Eu teria algo, <risos> algozinho assim de azul aqui. E eu pensei, bom. Que a melhor coisa que o azul sabe fazer controlar comprar card o que significa comprar card no jogo tempo faz sentido tempo. faz certo tempo. e agora vamos a minha vida pessoal eu nunca tenho tempo para nada então se eu pudesse controlar o Tô tempo entendo. a minha vida seria maravilhosa já precisa sensacional eu ia poder dormir eu ia poder jogar magic trabalhar tipo fazer tudo né, né? tudo, tudo, tudo. Ele é. Ele o tempo. Ok, legal. Ok, um bate e volta agora, Carol. Uhum. Ah, nossa. Carta favorita Brainstorm Star. Liliana Vess Lógico. Artista favorito? Rebecca Wayne. Cor favorita? Azul e preto. Tem que tem ser um uma splash. só. Não pode ser duas. A gente deixa Tá. De tá, tá se fosse ia, tá. tá. ia ser ia preto, ia ser preto. preto, é, preto mas preto, é mas preto. Então, tá que tem okay. splash? Então vale. Então Ok, azul e preto. Tribo. Mago. Mago. E a coleção do coração? Invasão, que foi quando eu comecei a jogar. Legal. Nós dois. Eu... É... Invasão. Invasão. Bom, Carol, o é... nosso canal ele tem muito foco também no RPG, no RPG hum, de mesa, o tradicional. É... Você joga RPG também? Claro! Quem não? <risos> Pergunta besta, né? Todo mundo devia jogar, tipo, né? É, Quais, quais títulos você jogou ou prefere jogar? Assim? Olha, meu RPG favorito não é puxa-saquismo, eu juro, mas é o Dungeons, and Dragons. Dungeons and Dragons. Eu comecei a jogar aquele jogo de tabuleiro da Grove, Ian, é de muito tempo atrás. E, obviamente, eu fui tocando embora todo D&D que eu pudesse, né? Eu experimentei tanto o primeiro quanto a D&D, joguei muito, mas muito mesmo a edição 3.5. A quarta edição já meio que perdi um pouco do flavor, né? Ele era muito mais board game do Sim. que role play, de fato. Mas é definitivamente Dungeons Dragons, eu gosto desse RPG, assim, clássico, grupo, campanha, Dungeon, é isso aí Legal. É isso que eu, que eu curto Personagem. Olhar. Que tipo de classe você gosta de jogar então, já que você curtiu um Lady Ladino Ladino? Apesar eu de que você, eu não tive oportunidade Eu que também Pois é, eu pensei nisso <risos> também, eu não tive oportunidade de jogar com muitas classes do Dungeons Dragons Porque vocês sabem como campanha é né, você começa a jogar, ela durante tipo, anos e anos e anos é, Ladino sempre foi o que eu mais gostei por conta de toda a flexibilidade em termos de perícia Você consegue causar muito dano, você consegue ser... Sabe? Você poupou toda a obra Por isso que o Ladino é muito legal uhum. Quando eu joguei de Mago pela primeira vez, isso faz uns dois anos apenas Quando eu finalmente eu falei, nossa, vou jogar de Mago, vou uma Mago, da hora E o narrador, ele amava Mago Então pro narrador, ela disse, ah, você vai jogar de Mago? Ah, então eu quero ver, né? Máximo, porque o cara me fazia pensar o tempo inteiro pra fora da caixa Então não era nada assim, eu vou colocar é, M6 mágicos, bola de fogo Não, não, não, não. o cara é eu me forçava padrão. fazer assim, é, sei ah, assim, preparar magias espetaculares pra eu poder saber me virar Ficou muito Legal. bom, adorei Legal. Carol, antes de terminar aqui a nossa entrevista, e já queria falar obrigado, eu queria te dar um presentinho é algum presente! Prazer, tu... <risos> Tadê, seu presentinho. Meu, vocês imprimiram o bagulho imprimiu o bagulho Vocês imprimiram o bagulho, imprimi o bagulho. Vocês imprimiram o bagulho Eu o bagulho É, todo mundo sabe que eu sou completamente fangirl da Liliana É, só que ele fez muito mais da hora Ele deu um jeito de colocar estampar o meu rosto e uma Liliana Vez, galera yeah! Meu, Por obrigada, eu? cara, sério, obrigado Cara, isso é tipo uma homenagem espetacular é Cara, meu... É... Yeah. Ok, tudo bem que eu tô meio indecente aqui, né? É. É, é, é não sou assim na vida real, Sorry. mas é bem melhor. <risos> Cara, a minha chance de ser assim, alguma. Nossa, meu, obrigado. É a realização de um sonho. Right? right? Right. Right? Cara, muito obrigado por, por toda a atenção que você deu pra gente, desde lá não, dos e-mails não, não até, não, não, não. até não, não. aqui. Isso aqui e... um quadro, você sabe, né? Legal. Hum, legal. <risos> É isso aí,brigadão mais uma vez. Imagina, é. obrigado também. precisar de qualquer coisa, estamos aí. Foi fechado, tomara que o canal de vocês cresça muito que a galera goste. Fiquem atentos a mais informações do GP São Paulo 2016 no canal A Forja e no canal Biblioteca de Alexandria.